Agora, Camila, bom dia de novo! me conta tudo sobre essa novidade, que maravilha. Maravilhoso, né? Olha uhum. só, eu vou contar Bezo pra não você. Quer. Bezo ou não quer? Vou te contar o seguinte, hein, olha, a La Nature uniu três poderosíssimos óleos pra ajudar você a emagrecer de uma forma super eficiente e natural. Ah. E quais são esses três óleos que você encontra no Beso ou não quer? Primeiro, tem o óleo de chia. O ah. que ele vai fazer? Ele vai te dar mais saciedade. Você não vai ter tanta fome, aquela vontade de comer doce, ah. Ah, e vai Que a gente tem muitas vezes de ficar abrindo a geladeira sem Toda parar. Toda ah, Pois é, o pô, óleo de cheia isso. vai ajudar. Tá. Tem o óleo de cártamo, que vai ajudar a queimar as gorduras, principalmente aqui na região do abdômen. Uhum. E óleo de coco também tem aqui, que vai acelerar o seu metabolismo e vai ajudar o seu organismo a não absorver colesterol, a não acumular gordura. E é riquíssimo em ômegas 3, 6 e 9, tá. que é super bom a saúde, né? Faz muito bem. Agora... Sabe aquela meta de perder peso que há muito tempo você quer conseguir e não tá conseguindo? Hum. Começa a utilizar, beijo ou não quer, você vai ver um resultado incrível, vai ajudar e muito a você emagrecer, ajudar na sua dieta mesmo. Porque muitas vezes o que tá faltando é isso, né gente? Uma suplementação alimentar que vai ajudar na queima calórica, que vai deixar você saciado. Porque... Só o fato da gente saber que tá fazendo dieta, parece que já fica com mais fome, né, é, gente? É verdade. Então faz o seguinte, além de fazer o que você tá fazendo com uma reeducação alimentar, que é super importante, exercícios físicos também combinados a tudo isso, use diariamente, bezo não quer, que você vai ver os resultados potencializados e a gordurinha indo embora de uma vez por todas. Dois ao dia, é isso? É, dois ao dia é o que a gente recomenda. Uhum. São 60 cápsulas aqui, aqui em cada pote pra você e tem promoção, viu, Ah, mãe? tem, ah, lançamento? é claro que tem promoção. Eu quero. Lançamento pra você, o site está liberado a partir de agora para você comprar essa promoção que eu vou te falar e muito mais. Olha só, você vai comprar dois potes e vai levar mais um de presente. Ah, o terceiro é grátis. O terceiro é presente para você e tem diversos kits com mais de 30% de desconto. Parcela em até seis vezes sem juros para você. E tem uma gama enorme de produtos de saúde, de beleza para você. Acesse o site, é facinho comprar por lá também, viu? Tudo combinado aqui para você, né, gente? Três olhos essenciais mais ômega 3, 6 e 9. Você precisa ligar agora ou acessar o site para garantir o seu. Tenho certeza que essa promoção vai bombar.